A Bibenge. Vera é servidora pública há cerca de 40 anos. Após a extinção das 26 delegacias regionais do Ministério da Educação no final dos anos 90, ela passou por procedimento de redistribuição, sendo lotada na URTS. Há aproximadamente 20 anos, se dedica ao atendimento da comunidade da Escola de Engenharia na Bibenge. Vera é a funcionária que mais vezes foi homenageada nas cerimônias de formatura pelos alunos dos diversos cursos de engenharia ao longo dos anos. Vera, nós ficamos muito felizes por você aceitar o nosso convite para participar aqui do podcast. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Prazer também quando alguém falar comigo Fiquei um pouco nervosa de assim, aceitar, tá, mas fiquei muito feliz também Sempre lembrada, é tão bom esse reconhecimento Então sempre lembrando, sempre falando com as pessoas, sempre me homenageando também é um prazer. Muito obrigada também pelo convite, Maria. É um prazer, é nosso. Vera, você originalmente veio de outro órgão público. Como ocorreu assim esse processo de adaptação a uma nova instituição naquela ocasião, em um novo ambiente de trabalho, uma nova atividade profissional? Desde que você ingressou como servidora na universidade, sempre atuou aqui na Escola de Engenharia? Sim, desde que eu fui distribuída, eu vim para a Escola de Engenharia, para a biblioteca da Escola de Engenharia. Aí falei com alunos, é alunos lá, ela tem que conversa com a Júlia, que era chefe da biblioteca, que tu vai gostar. E já me adaptei desde o início a um trabalho totalmente diferente do que eu fazia, mas me adaptei desde o início, eu gosto de contato com o público, então... Achei maravilhoso esse trabalho. Então não saí daqui, estou aqui há 23 anos. Vera, ao longo da sua atuação na Bibenge, você segue ano a ano, semestre a semestre, sendo homenageada pelos alunos nas cerimônias de formatura, como comentamos inicialmente. Acreditamos, inclusive, que seja uma recordista em toda a universidade. Até hoje, quantas vezes você recebeu essa deferência? 26 e você se lembra quando você foi escolhida pela primeira vez e a quais fatores você atribui essa preferência quase unânime por parte dos alunos? A primeira vez foi em 2004-2008, engenharia de materiais. Eu nunca vou esquecer, até os alunos que vieram da comissão, vieram me convidar para ser funcionário homenageado eram os Renato e ele que vieram me convidar para ser funcionário homenageado com o interior de materiais que bacana, que bacana você já parou para refletir ao longo de todos esses anos, claro que é fruto do seu trabalho, da sua dedicação mas nos parece que tem um, algo mais, assim. por tanto tempo, tantas turmas diferentes te escolherem para essa homenagem, tão assim, a que você atribui esse fator? É a maneira que eu atendo, que eu apoio o pessoal assim, ó, diversos municípios do Rio Grande do Sul, até fora do Rio Grande do Sul, e eles vêm para lá. Eu acho que esse acolhimento. Eu sou muito de conversar, então a gente conversa sobre vários assuntos. Eu acho que esse acolhimento que eles sempre me dizem isso, A maneira que eu recebo eles, que eu trato. Mas é tudo feito assim que nem o É feito com muito amor. Eu amo o que eu faço. Vera, depois de tantas vezes, você ainda se emociona quando é escolhida como funcionária homenageada por uma turma de formandos? E que emoções te trazem nesse momento? Ah, eu me emociono, sim. Porque, assim, eu digo, tu acompanha também aquela trajetória do aluno. Tu acompanha e a gente sabe o quanto é difícil, às vezes. Tu acompanha outro companheiro o pessoal que diz assim Ah, eu não que eu tinha que ficar no salão de atos na formatura e me depararem. Mesmo para mim, que sou homenageada, eu acho muito gratificante, eu vejo também os familiares, pai e mãe, tá na plateia, curtindo do filho, filho da filha, eu me emociono, eu me emociono, cada homenagem eu me emociono. Além das homenagens nas cerimônias de formatura, você também recebe muitos agradecimentos nos trabalhos de conclusão de curso, que é um outro tipo de homenagem ali, mas de uma maneira individualizada, de cada aluno que está escrevendo o seu TCC e que faz essa homenagem por escrito. É emocionante também. Sem lembrar, eu acho que é muito importante, o sinal que marcou aquela pessoa. Eu tenho um agradecimento, não, vou aproveitar a contar, eu tenho um agradecimento no TCC lá de Santa Catarina. Uma única que precisava de um artigo que só nós tínhamos. E eu peguei, digitalizei e mandei para ele. Ele colocou: se for na internet, vai achar o meu nome naquele ele prestou homenagem a ele Diz que eu era bibliotecária, eu não sou bibliotecária Então assim, é emocionante tu saber Se tu sabe que tu marcou a pessoa E a pessoa teve uma gratidão contigo Também, um reconhecimento Que tu fez por ele também Vera, existe assim, na comunidade da escola De engenharia, um certo anseio Digamos assim, para o momento em que Tu decida se aposentar Como que vai ser a vida na escola Ou na própria biblioteca Muito, digamos, esse anseio Tu tens planejamento de se aposentar, isso é verdade que vai se aposentar ou não e quais os planos que teria para essa nova etapa de vida. Olha assim, Mariana, para ser bem sincera, eu assim às vezes penso, eu não consigo imaginar aposentado. Você já fez dois cursos preparação para aposentadoria e assistiu os dois? Não consigo me imaginar aposentado Agora, Eu comento com os professores, vários professores aqui. Aí eles já dizem, não, é cedo ainda, velho. Espera mais um pouquinho. A gente precisa de ti aqui ainda. de digo, tá, gente que... Eu não sei te dizer até quando, assim, eu vou trabalhar. Mas eu digo assim, eu também tenho saúde e eu gosto que eu faço. Eu gosto do que eu faço, eu não consigo imaginar levantar e ficar em casa e não sair para trabalhar quando é mesmo muito complicado de ficar sempre. 47 anos de serviço agora. Tu deixa uma ótima notícia, acredito que muitas pessoas ficarão com o coração tranquilo acho ouvindo. Tão ouvindo acho isso. Acho tão bom quando a pessoa também tem essa realização pessoal, junto ao trabalho, tem este amor, essa dedicação. Então, acredito que isso é uma boa notícia para todos. Para finalizar, Vera, que mensagem você gostaria de deixar, refletindo até nesse momento que nós vivemos de retomada do presencial, depois desse período tão difícil de afastamento da vida acadêmica, de ensino remoto emergencial, de home office. Que mensagem você gostaria de deixar para os alunos para os professores e para os técnicos da Escola de Engenharia. Eu assim, para mim, eu estou realizada com esse contato que a gente tem. Valeu apenas que que foi também um momento de aprendizado para te garantizar mais aí, né, a escola, os alunos, professores. Mas eu posso dizer assim, por mim, né? eu estou assim, realizada de ter voltado muito, muito, muito feliz. Eu não a hora de voltar, porque eu sempre recebi em casa mensagens dos alunos, perguntando, foi muito bom de rever esse pessoal todo, os professores, os colegas, os alunos, o pessoal todo. Então, assim, eu, só dizer assim, que eu acho que bom estar de volta, maravilhoso estar de volta. Vera Lúcia Fagundes Longarai, além de ser servidora mais homenageada nas formaturas de todos os cursos de graduação da Escola de Engenharia, que é a maior unidade acadêmica da URGS, você também é muito conhecida e estimada por toda a nossa comunidade acadêmica, tendo sido escolhida por seus pares como um dos destaques na categoria Técnico Administrativo Ativo por ocasião da celebração dos 125 anos da Escola de Engenharia e nós aqui não poderíamos deixar de fazer este registro também. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista e por compartilhar conosco as suas vivências na nossa querida Escola de Engenharia. Nós desejamos muito sucesso e muitas, muitas alegrias em todas as suas atividades profissionais e também em seus projetos pessoais. A comunidade inteira da Escola de Engenharia te agradece. Muito obrigada. Eu também te agradeço pela oportunidade de convocar as coisas que eu sinto, da própria escola mesmo, fiquei aqui, estou aqui há 23 anos, não quis sair da escola, não quis sair da biblioteca, quis continuar, pretendo continuar, ainda aqui na escola, eu quero sair da biblioteca, quero continuar. Muito obrigada, Mariana, pela oportunidade. A gente agradece mais uma vez.